Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje nós estamos no dia 4 de maio 2021 e vamos continuar com a nossa campanha de Outriders, aqui versão jogando para Xbox One via Game Pass, beleza? Estamos no capítulo 10, sempre digo né, estou enumerando aqui para a gente ter uma ordem aqui no Game e é isso. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Pixel Quebrado. Você que gosta de games, gosta de tecnologia, gosta de vlog, gosta de falar do mundo é, Dick, está, você está no canal certo, ok? Uh, se você quiser procurar também nas redes sociais, só procurar por Pixel Quebrado que você me acha em todos os lugares, tá bom? Beleza? As lives sempre são de segunda a sextas-feiras, tá? As últimas sextas feiras eu não acabei não fazendo em virtude de algumas algumas alguns compromissos o que que é isso o que, que é isso aqui meu truta o que está tá acontecendo aqui ah tá negócio do facebook aqui não é para falar enfim uh, as lives são de segunda e sexta-feira a partir das 9 horas aqui no canal tá bom dura em torno de uma hora uma hora e vinte no máximo Uh, as lives estão acontecendo, beleza? Então, só pra você ficar esperto e acompanhar com a gente aqui. Já, já, já. Já vamos começar. Daqui a pouco a gente começa. Deixa eu só terminar de fazer umas configurações aqui que vale a pena, né? Oxi, que parada é essa, mano? Tá. Tá bom, vamos lá. É Nós estamos vendo qualquer coisa. Bora lá. Continuar o jogo. Cara, eu não sei exatamente onde eu tô seguindo de verdade. Essa, essa música de produção lembra muito Gears, né, mano? Muito, muito, muito, Esse game aqui daria pra ser tudo de bom, mano. Pena que, infelizmente, os caras cagaram no pau também com ele, né? Nossa, por que, que eu falei isso, cara? <risos> os caras cagaram no jogo. O, jogo. o jogo é divertido, o jogo é divertido, vale a pena. É, mas o problema é que os caras, meu... E vamos lá esperar fazer aquele load eterno. Enquanto faz aquele load, vamos bater um papinho aqui, vamos ver que, ó, bombando. Mano, tá arrebentando aqui, ó. O chat não para de travou o chat, ó. E não tem ninguém falando. Triste, né? Mas enfim, né? Quem sabe um dia as pessoas descubram o canal. E comece a ficar mais com a gente aqui. Meu sonho. Cadê o game? Bora. Fale com o Jacob. Jacob. Vamos lá falar com ele. O Thiago, Fida Brisa. Bora lá. para onde ele está indo, mas ele está ele indo. Ah, nós nice. que demora né meu é isso aí e aqui estamos aqui bom tá bom vamos dar uma olhadinha aqui ah que, que tem aqui live productor ah, mudou o painel ah, mudou o painel meu truta Legal, né? Não entender nada. Tá é, tudo bem, não sei para que esse cara viaja também, né? Boa. Tem movimento nas árvores Atrás de nós, é o Kang Provavelmente em busca de vingança Que dublagem é essa? Que dublagem de Zé mané esse maluco, hein? Olha uh, lá, subi mais um pouquinho de nível Em frente às tropas de Kang Em seu encalço, vamos lá Vixe Tô, tô meio tô meio com medo aqui, mano. O Kang já nos seguiu longe demais. Hora de acabar com isso. O Kang fala, fala, fala nisso, cara. Ele prefere deixar o trabalho sujo para os guerreiros. Bom, parece que vai ser interessante. É. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem algumas. Classe. Eu tô com três pontos aqui, mano. O que é isso aqui? Aumenta o dano de escopeta. Aumenta a chance de ocorrência. Escopeta de repetição automática. Aumenta o dano da arma de curto alcance. Ativar a habilidade de movimento. Aumenta a procuração da armadura. Reduz o tempo de recarga. Isso quebra. é bom. Aumenta o dano crítico. Vamos aqui para cá. Aumenta o seu máximo de pontos em vira. 10%. Aumenta a absorção. Eu não sei o que significa isso, mano Aumenta o poder da anomalia Aumenta o dano Aumenta dano de arma de assalto Aumenta a escopeta Arma de rabuzel, mas Tem que Ficar, tem que desbloquear, né Ele não vai aqui. O poder da mamaria é do tempo de recarga. Ah, isso aqui é bom. Bora. Vai pra cá. Eita! Ai. Cara, essa Betranca é zoada, viu? Esse formato de tiro dela Poxa, tem um cara aqui, mano Mano, quem que tá atirando, se não dá pra ver? É o fim... Essa passei no meio da pedra. Vai dar uma brisa, hein? Eita, eita, eita, eita, eita. Oh, caramba E aí, Farley? Ô, oh, Farley, desculpa, eu não consegui falar com você ontem, mano. Acabei fazendo algumas coisas aqui e acabei esquecendo, foi mal, viu? Não foi maldade, não, foi mal. E aí, já tá bombando o TikToks? Ah, fui tomar banho. Várias coisas. Foi mal. E você que tá bem, se andou funcionando mais lá na ferramenta... Ai, caraca, Tô um demoníaco aqui, mano. Olha esse cara. Agora nada mas tem que, tem que você tem que seguir os malucos né para dar um para dar uma brisa não é nossa tem isso de munição Ah, mas é com te é o tempo mesmo, cara Isso aí é Ó, oh, subi de nível, cara Bom Isso aí demora mesmo Mas tenha fé Por que que tá indo pra cá, mano? O vídeo ficou uma droga, que eu postei, foi só um teste, para ver como funciona. Manda para mim, consegue mandar para mim? Para dar uma olhada? Tiago, você tinha razão. O Kang não deu as caras. Ele não vai aparecer, a menos que a situação esteja favorável a ele. Isso nunca vai acontecer. Não baixe a guarda. Vou conferir a estrada que vai até o portão. Me cheio de munição aqui, né? Só que essa arma é muito ruim, mano. Vamos trocar de arma. Olha isso aqui. Aqui ah, eu peguei isso, mano. Dano 19, hein? Aqui dando 92, caraca. Vai essa aqui, não né? vai ficar assim. Ô, oh, a pele continua apagada? Essa movimentação não tá fazendo bem pra ela, sabe? Eu tenho pensado. Sei que não tem desculpa pro que ela fez. Parece que você vai desculpar o que ela fez. Ah, entendi. Efeito efeitos É, tem uns efeitos da hora, né, mano? Corrigan. Enquanto eu, talvez ele tratasse ela um pouco melhor, mas ele manipulou nós duas por anos. Tudo bem, mas Epa. Você nunca tentou me matar. a se ela corre. Ah, Ai, esse bicho chato. Oxi. Tem uma par aqui Esse negócio tá se mexendo, caramba. Vixe, cara, tá... Acho que vai dar algum bagulho aqui, hein. Tanto muito grande assim, mano. Vai aparecer um bicho enorme. Fica vendo. Libera a área. As vespas gigantes, cara. Nossa Ai caramba Nossa O um fuzil, nossa, minha... Deixa eu ver. Ah, não. Tem que você colocar o código de indicação da pessoa, cinco reais. Ah, eu, eu vi isso aí. É, mas assim. É, se o, ca o cara tem que... O cara tem que se instalar, né? Quer dizer, o cara tem que instalar. Não é? Dando 68... estava aqui É, tô ligado. Verdade. Nossa, olha o tamanho desse lugar. Nossa, eu tentar vários aqui. Olha isso aqui. Tô lascado aqui. O que temos aqui? Nossa, tem todo canto Olha isso O que, que é aquilo, cara? Ah, tá de brincadeira que vai ter essas vespas aqui nojenta. Meu Deus. Tem que matar esse cara aqui, mano. Né? Nossa Nossa Mano, não consigo fugir grila Vocês no alucão, tô lascado. Ah, o que grila. Corre, né? Sabia que ia dar nessa rentreta inteira. É o campo tão grande assim. Corre filhos Consegui. Caraca, velho. Eu tô quase quebrando a cadeira aqui, aqui, mano. Mano do céu. Ajuda nós, né? Vem aqui, vamos ver. De munição. Mano. Nossa, olha. Que armadura da hora Olha isso aqui, que louco? Ah não, isso não. De diminuição. Vamos embora. O caminho livre do é portão. Mas como a gente vai abrir? E a gente quer mesmo abrir? Parece um portão para o próximo círculo do inferno. Esse portão é a única coisa entre nós e a origem do sinal. Eu tô quase desistindo. De atravessar essa merda de portão gigante. O trem não é boa ideia, não, viu? Na boa. Jogar muito outro, mano. Avisa se quiser que a gente vá até o portão. Olha aqui, isso que muito. Olha isso! Muito louco! Da hora, né? Okay. Esse negócio de direito agora. É, rapaz, esperando Ferra. vocês aqui. Ferra mesmo. Não. Eu já tive vários, vários flags, né Strike ainda não, mas flag eu tive Aí você tem que parar, mano Ou você pega aquelas busquinha do próprio Todas as nossas esperanças estão logo atrás deste portão A própria ferramenta, mas é Não há um mecanismo aparente para abrir August Você deve saber, não é? August Pessoas Quer dizer que tem outros como você? Talvez Como assim? Você sabe o que tem lá? é a nossa única esperança? é o maldito fim do mundo lá fora o que aconteceu com o lugar além das tempestades? é tem voz de mulher e chama August nós estamos prestes a ir mais longe do que qualquer homem já foi tá bom, vamos lá antes que eu mude de ideia Senhor Spock, isso é uma grande maluquice. É, mano, eu não entendi também, cara. O negócio tá totalmente destruído. Não, não. Ah, mostraram no jogo várias opções, colecionadores aparecendo no mapa. Tá bom, beleza, é nóis. Vou uma coladinha ali no azulzinho para fazer aquela. Não acertar nada esse aqui também. Hein? Tá bom né, fazer o quê? Agora sim, o um cenário apocalíptico é. Só que... Olha o tamanho daquela tempestade. Está vendo rápido. Eu não tem nada Precisamos ali. Precisamos de abrigo. Eu vou na frente. Não se afastem. É, está ficando cada vez melhor. Procure abrigo para se proteger da tempestade. Cara do céu. A pele mal está lúcida. Preciso mantê-la hidratada. Estou tentando, mas quase não temos mais água. Zahid, tem certeza de que ela nunca mais vai andar? Seria um milagre se andasse. Tem um bagulho azul ali, hein? Vixe, temos um bicho diferente aqui. Esmagador do quê? Não importa aonde eu vá, vocês ficam cada vez mais feios. É verdade mesmo. Esmagador calejado, chama. Esmagador caleja 21. Eita! Caraca! O que foi isso, mano? Nossa, olha aquilo lá no fundo Uh. O que aconteceu? Obrigado, socorro, valeu Socorro aqui também Cara Eu não entendo Estamos chegando mais perto do sinal Ele só pode estar transmitindo Se os efeitos da anomalia estivessem mais fracos Mas Eu nunca tinha visto a anomalia Tão forte como aqui Será que estamos chegando ao olho da tempestade? É possível, mas... Uma mudança tão abrupta no clima, de tropical para deserto, só a anomalia <risos> pode causar algo tão drástico. É, Farley tem que aproveitar, tem que né? Tem piorando. que dar um oi para as pessoas. A galeria não fala muito no chat, né? Só tem que tentar, tentar ser engraçado. Olha ali, tem uma caixa de munição, mano. Eu também tem, mas ah, não é droga, mano. Cadê o carro? Lá tá lá nos quinto os cara me largaram sozinho aqui. Olha, tanta outra floresta aqui no meio do deserto. E. Vou falar um negócio você, cara. Eu acho que a chapa vai esquentar aqui. Pra cá. Ali essa missão. Não. Olha. Eu passei com o Senhor da Guerra. Olha um do God of War. sinal aqui. Hein? O que é isso? Não, ali é questão secundário. Aquela caverna parece promissora. Mano, olha esse lugar. Marte é uma é... Caverna que deve ser grande o bastante para os caminhões. A caminho. A tempestade está cada vez pior. Nossa. Marte é mais bonito que isso aqui. Não, esse planeta é da hora, ele é bonitão, mano. Né? Parece é que é Eu vermelho. vou ficar aqui por um tempo. Bebê louco, sua vaquinha muda. Nossa. E é aí, ela tá acordando. Rebentou a mina agora, hein, pai como se sente? Você apagou por uns dias uh, uh, uh, uh, uh, uh. Eu... Não sinto Não sinto minhas pernas Sinto muito, Bailey É, filhona Por que não me mataram? Tana Minha obra-prima só pelo cara conseguir fazer Abraus uma cadeira de se superou mais uma vez. O que, que foi? O que, que eu fiz dessa vez? Pelo visto minha filha queria que você sobrevivesse. Sabe Deus por quê? Me mate ou me deixe em paz. Chora. Aquilo é uma fogueira? Parece que não estamos sozinhos. Avise os outros. Eu vou lá fora verificar. Vamos. Tá com cara de ser. Embaçado esse lugar aqui, hein? Bom, armamos é um acampamento, beleza. É... Meu, ele tá falando que tá com. que tá com o inventário cheio. Eu. O que é O depósito... Retirar... Mochila... Auxiliares, capacetes, ah. cheio mesmo, você ah, deixou um monte para trás, né? Também deixei uma pancada para trás. Como funciona Parley No No nasozinho aqui Você precisa Meu, tem Tem alguns formatos, tá A monetização que eles usam aí Que fica é, que são de canais grandes Tem que ter 10 mil seguidores Tem que ter mil pessoas assistindo Tem uns critérios enormes lá é... O meu, por exemplo, não é monetizado eu só consigo ser level up porque eu tenho mais de 100 seguidores. Mas ele não é monetizado. Eu já tentei monetizar num formato lá de... Que eu não consegui entender, cara. Eu olhei no, no vermelhinho e não consegui entender. Mas eu vou pegar um print aqui, ó. Viu, ó. É... Mas essa Acho que ó. Vou dar um... Vou dar um print nessa telinha e vou te mandar pra você ver. Mas não é fácil também não, viu? O que ajuda muito são as estrelinhas. As estrelinhas ajudam bastante. Pra canais como o meu, né? São canais lixo, né? Usa a estação para organizar a partida. Não, não quero fazer nada disso. Vamos dar um rolê aqui. Mas seria bom. É. E tá faltando pouco pra gente chegar nos mil seguidores aqui, cara. Preciso ó. preciso de ajuda para limpar areia do caminhão. Eu posso, velho. Ah é? Qual é a pegadinha? Sem pegadinha. Com você, Cadê? sempre tem numa. E aí você sai brava por nada. Que tal parar de agir como se soubesse quem eu sou? E para de olha, habilitou uma aba aqui, Farley ah, ó. Querida, Você tem novas ferramentas de monetização eu Cara, mas eu não consigo configurar, mano, vender. isso É mó trampo isso Rapaz, tá faltando pouco claro. pra gente pegar assim, você precisa... Nossa, o que que é isso? Não, olha, mudou uns negócios aqui Mano, ah, depois eu vou ali isso Quase mas então, mas as, as estrelinhas que a galera que a galera doa, isso ajuda muito, muito, muito, muito mesmo. Só que eu não consigo, eu não sei o que tá acontecendo no começo das lives que eu fazia. É, a galera tava aparecendo em peso aqui. Tinha 20. Chegava até ter 30. Agora não sei o que aconteceu que a galera não aparece, mano. Pode ser o um, um jogo também, né? E o termômetro disso é o chat, né? Porque quanto mais gente fala, a gente sabe que tem mais, mais gente, né? Assistindo. Tá meio alto o som do game, não tá? Não uma impressão minha? Vou achar um pouco aqui. Vai aparecer um ET aí, cara. Olha o tamanho desse maluco. Eu tô ferrado Opa. Ah, já matei Já tá bem, né? Nossa, não tô enxergando nada Tá tudo vermelho, cara Os caras são vermelhos Nossa Aqui tá escrito Eles recebem 0,1 de dólar Aonde você tá fazendo isso aí? Verdade Eita Mas é o que ajuda É o que ajuda no meu caso, né Mas, mas tem as monetizações Que eu não consigo entender como faz Olha essas armas aí Iago A luz era uma emboscada eram os monstros, me atraíram para uma cilada. tá ouvindo? Iacobe. Ah, oh, meu Deus! Vixe. Pegaram os amiguinhos. Teve uma, mul uma mulher que entrou aqui no canal, cara, acho que ela doou 500 estrelas, se eu não me engano. Ou 50. Nossa, o que que é isso? Tem, tem, tem os subs. Vou abrir aqui o Discord que eu vou te mandar o.. Um... Você tem Facebook, Falei? É melhor você. Você não tem página, né? Nossa, cliquei na Cortana. Eu não sei por que, que o Discord não fica aberto no meu computador, cara. Deixa eu abrir ele que eu vou te mandar o print. Porque, pergunta básica. Como tu conheceu um alienígena? É... Eu fui salvar um cara. Não sei se você lembra. Na aldeia não tinha um cara preso? Que tava meio que numa gaiola? Se você lembrar. Esse cara tava preso. E aí ele libertou lá porque ele queria... O, o principal aqui queria encontrar a menina lá. A tal de Xana, se não me engano. Olha o nome da mina. E aí ele libertou esse carinha que tava preso. Esse carinha que tava preso, toda toda a guerra, ele parar lá, a atrapalhada toda. É, ele nunca conhecia nunca. esse alienígena aí. Esse alienígena tava sendo. Tava sendo sugado a energia dele. para criar um suposto antídoto. Pra galera que tava lá numa. Lá numa aldeia. Só que é tudo mentira, né? Entendeu? entendeu nada, né? Cadê aqui, ó? Farley, meu truto. Ô oh, Farley, você tá offline, meu truto? Ó, deixa eu te dar o print aqui no esquema de monetizations aqui, ó. É... Cadê aqui, Cadê o print? Eita, apertei o botão errado. Aqui. Nossa. Ó, eu te mandar aí pra você ver, ó. Não dá pra editar essa tela, mano. Te mandei aí, tá? Tem três telas. É a tela do, do azulzinho ali, ó. Aí tem aqui esse estante articles, que é o que tá habilitado. E eventos online pago. Cara, eu não vou fazer um evento. Meu, eu só tenho não tenho nenhum, cara, seguidor. Quer dizer, não tenho nenhum telespectador. Quer dizer, tem você, né? O máximo aqui, ó. Pra mim tá aparecendo dois. Sou eu e o outro é você. Então não adianta eu fazer um evento pago que não vai resolver nada. Não dá pra dar em dois lugares ao mesmo tempo? Ah, tá. Tá, sim. Dá uma olhada lá no que eu te mandei lá. No Discord. Mas, enfim, né? Vou deixar pra próxima. Essa live aqui. Bom turminha, vou encerrando a live por aqui. Estamos aí, eu não sei exatamente em que pé nós estamos, porque aqui não mostra nada de. De. Deixa eu ver, missão aqui, vamos. Não, aqui. Não tem. Cara, não sei. Se Falta muito jogo, se não se falta ou não falta, não sei dizer Mas enfim, amanhã estaremos de volta Aqui no mesmo canal, no mesmo horário Fazendo mais uma live Amanhã Amanhã é de Warzone Vamos ver se funciona, se tá tudo certinho Vou até ligar para ver se está tudo certo Beleza? É, turma, muito obrigado pela presença de todos vocês Valeu mesmo Forte abraço, bom descanso Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário, no mesmo canal Valeu aí, brigadão pelo apoio, pela força Tamo junto, é nóis Valeu e fui. Valeu, obrigado, turma. Qualquer coisa, só colar no canal. É nóis.